Espero que os próximos dias possam inspirar vários debates e trocas de ideias entre o Brasil e a Dinamarca na área de mobilidade. Muito obrigado. Quando a gente pensa junto, as soluções são mais rápidas. conhece já anda de bicicleta, mas aqui precisamos um trabalho mais assim ativa para lograr mais bicicletas nas ruas. Eles assimilarem essas nossas humanidades ativistas e levarem isso até como um, um, uma fonte nova de inspiração para novos rumos. Despite of all apparent differences in history and culture and geography and planning, in our initial talks, we have identified many of the same challenges and opportunities faced in Sao Paulo and Copenhagen. Algumas coisas tem que desenvolver, developed a longo de vários governos. E eu acho que ciclismo é delas porque uma uma mudança cultural que você tem que fomentar. Você tem que construir uma infraestrutura. Eu, como eu falei, eu já morei aqui em São Paulo. Eu tem uma diferença grande agora, tem muito mais ciclovias, mas está lógico, para ser ainda mais e muito mais. E amanhã de manhã temos um compromisso às oito e meia da manhã no Mobilab para continuar a pensar nessas construções. Obrigada! nessa primeira parte, as pessoas estão se apresentando e contando o que tem sido feito nas organizações ou coletivos ou departamentos delas, né, é, em relação ao aumento do número de viagens de, feitas de bicicleta. Agora as pessoas estão discutindo as propostas que elas podem fazer para montar e para conseguir alcançar os 5% de usuários de bicicleta na cidade de São Paulo tem sempre tipo, muita discussão, as pessoas conseguem concordar entre si e sugerir sempre novos uma Talvez então, duas inovadoras é uma de conseguir construir um, um sistema de compartilhamento dos corredores de ônibus e para isso eu acho que é um pouco mais audacioso porque você teria que treinar mesmo todos os motoristas de ônibus e também tem uma outra proposta de você conseguir qualificar os caminhos entre as escolas e os bairros das pessoas para conseguir criar também um fluxo de crianças de e de adolescentes e formando uma próxima geração de ciclistas. Depois, essas ações vão ser distribuídas em relação à complexidade e impacto. Então, se é uma ação com alto impacto, alta complexidade, ou alto impacto, baixa complexidade, por aí vai. O objetivo comum, a meta, está dada aumentar as viagens de bicicleta. Agora, como que cada entidade aqui vai poder contribuir para isso e, e como que elas enxergam o nível de complexidade e impacto de cada uma dessas ações também que são os resultados do, da atividade de hoje.